Mano, o L tá Tem muito pra embalar, mas... né, gente de maluco, tá ligado? Se quiser... Aonde, aonde, é. tomando muito tiro, filha. Tá tomando da onde, Luan? Tá... É? Do L, pô. Tu tá de fuzil, Carica? Tô, tô, tô. Tenta ajudar o Lua na hora que ele baixa a perna. É, eu tô querendo pegar... achar o L. O L tá literalmente em cima da cena que o... Tipo... É, tô, isso, tô pensando não, não, não. em subir num lugar, mano, mas eu tô com medo de tomar de outro lugar se eu subir ali Mano, né? na parte de cima de mototaxi tem bem pra caralho que eu tô vendo aqui, mano A parte da sorveteria também, pra se a gente sobe na casinha pequena tem Pera, xiu, xiu, tem gente aqui tem... Polícia descendo aí, Luan Matei mais um, Luan, matei é, mais um, Luan tá da... da... da... da... mano. Caralho, mano, tá maluco, Vai. sai daqui, pô Ó, o L tá baixinho, mano